20. poderoso, otimista, que a gente esteja forte mentalmente, que a gente esteja positivo, apesar das dificuldades que com certeza nós enfrentaremos. E a única certeza que nós temos é que em algum momento teremos uma retroescavadeira na nossa direção, que né? viver não anda fácil. Então, se a gente puder estar preparado mentalmente para enfrentar esses desafios sem se perder no meio do caminho, tem grande chance de avançar. Uh, eu gostaria que quem estivesse chegando... Bem, eu sou a professora Cláudia Catão, sejam todos bem-vindos. É, primeiro eu vou me apresentar, vocês também se apresentem para mim, por favor. Olha, eu sou fulano, eu sou de tal lugar, né? Uh, me contem aí de vocês porque é importante que eu vá conversando e vendo quem está falando comigo também então se há vontade para fazer perguntas no meio do que eu estou falando afinal de contas é uma cocriação ou seja, a gente vai construir junto, então vocês são parte dessa construção está tá longe de ser uma coisa que só eu falo vocês são todos bem vindos para dar exemplos dar sugestões Uh, falar em cima do que eu tô falando, tá? Sejam super bem-vindos. Colegas da Casa dos Insights que já estão aí comigo, se apresentem, diga equipe da Casa dos Insights, equipe da Casa dos Insights, né? Uh, se apresentem para que as pessoas saibam quão legal é a nossa equipe, quão unida é a nossa equipe, quando a gente luta junto em nome de um ideal, né? Uh, saúde emocional para todos os brasileiros e de qualidade, e de fácil acesso, e na palma da mão. Esse é o nosso, nosso ideal e a gente luta ferrenhamente por ele. E em 2020, vamos lutar ainda mais. Vou dar um beijo na Marleninha aqui, equipe da Casa dos Insights. Seja muito bem-vinda, Marleninha. Prazer ter você. Aqui no Instagram, Learning, PC, Terapia do Sempre, Telia Maia, Tela Maura e Jadiel Todos bem-vindos, gente. Todos super bem-vindos, tá? Uh, se apresentem aí, me digam de onde estão, quem é colega, quem é, no... quem é público comum, né? Que eu falo quem é normal, né? Vender o brinco, né? Uh, a gente tem essa tarefa desafiadora aí de co-criar junto, né? Uh, eu tô aguardando só mais três minutinhos, né? Eu vou contar quem eu sou, para quem tá chegando agora, para que dê tempo das pessoas chegarem e eu começar a conversar com diretamente sobre o conteúdo que eu me propus hoje. né? Eu sou a professora Cláudia Catão, meu doutorado é em Práticas Clínicas Mediadas por Tecnologias, em atendimento online, a interseção entre saúde e emocional, telesaúde, telemedicina e saúde conectada. Então, os meus objetivos de pesquisa são teleeducação, a expansão do acesso no nível de saúde emocional para todo mundo, então isso entra num contexto de saúde mental global, né? E nosso livro é sobre a telepsicologia, é né? uma forma ética, responsável de oferecer atendimento de qualidade para as pessoas que não podem estar nos territórios presenciais. E eu e Marcelo Rosso somos coautores do livro de psicoterapia online e que está aí na nossa página para quem você e nós temos, o livro se esgotou e alguns colegas pediram que a gente fizesse uma pequena reimpressão. Então, a gente ainda tem algo, tá? mas para nossa alegria, esgotou. É então, uma prévia de uma outra edição. Um, minhas áreas de interesse, telesaúde, telehealth. Eu tenho, além disso, a lista de química, a escola Paulista de China, a psicoterapia e psicanalítica, o USP o doutorado também psicoterapia breve psicanalítica fui por 10 anos na pós graduação e nesse momento eu tenho tido um cuidado especial com uh, cursos internacionais para ter um contexto mundo né? então eu fiz na ICAN University em 2019 o um, um curso de saúde conectada e de uh, na Universidade de Sydney constantemente estudando porque o nosso desafio é achar soluções que permitam que as pessoas cheguem até nós sem perder qualidade principalmente, sem perder humanidade. Né? Eu acho que desumanizar o nosso atendimento, a maior desumanização que existe é o não acesso. Se eu não consigo acessar uma pessoa para conversar, um profissional, Eu sou, esse atendimento, essa possibilidade é totalmente desumanizável porque está dentro do direito, de direitos humanos acesso a saúde de educação. Então, é super importante que a gente pense nisso Então, vamos começar? Fala. É Jória Marusca está falando de Natal. Oba, e Natal, seja bem-vinda. Tá de... Oba, estaremos em Maceió. Marcelo, me ajuda com a data. Em novembro, estaremos em Maceió, num congresso... Ah, Nossa, da Federação das APAES, levando o tema da psicoterapia online para eles. Então, é chegada emocional. Bom, ah, super bem-vindos. Queridos, eu vou começar então a falar sobre aquilo que a gente propôs, que é os pilares da saúde emocional. De que forma eu sou ah, o responsável pela minha saúde emocional, eu sou o dono dela e eu tenho que me responsabilizar pelo que eu faço como um todo comigo. Não me tratar de qualquer jeito e depois chegar diante de um profissional e falar: oh, Isso aí, o que é que vai fazer agora? Esperando que o outro decida, que o outro resolva, que o outro acha a solução para mim. Prevenção começa no jeito que eu olho para mim mesmo, no jeito que eu cuido de mim. Eu sou uma lixeira, eu escuto qualquer coisa, eu vejo na rede social qualquer lixo, eu assisto coisas que só me maltratam, eu estou enfiado em relações horrorosas que não me dão nenhum tipo de gratificação ou que eu sou abusado emocionalmente, uh, eu como lixo o tempo todo, eu como comida lixo, eu como coisa que não tem nada que se aproveite, eu tomo bombas de açúcar, e então eu, eu me transformo numa grande lixeira. E aí eu, rest... eu, eu fico achando estranho que eu esteja completamente ansioso, que meus sintomas estejam aumentando, eu estou com mais sintomas depressivos. Então, hoje eu vou conversar com você sobre o que a ciência fala. Não é a opinião pessoal da Cláudia, né? que isso não é o que vem ao caso aqui. É o que a ciência comprova para nós e de que forma nós podemos nos empoderar enquanto donos de nossa saúde ou proprietários de nossa não-saúde. Porque as decorrências da não-saúde, gente, Serão vivenciadas por mim as limitações, as demências, não funcionamento de órgãos, diabetes, as pressões altas, os AVCs, os infartos e as longas cadeias de doença degenerativa, além da depressão, está sendo aqui, depressão e transtornos ansiosos e o um misto dos dois, está sendo a doença que, que, agora em cinco anos, vai ser a que mais vai incapacitar. Então. Nós temos que estar numa postura com a gente mesmo, mais cuidadosa, mais valorizadora de que a gente é uh, e mais preventivista. Se a gente não gastar tempo cuidando agora, a gente vai gastar o triplo do tempo remediando o resto que sobrar da gente. Porque a conta vai chegar, esse boleto de maltrato agora vai chegar para você. Não tenha esta ilusão de que o que eu fizer para mim agora, depois eu vejo o que, que eu faço. Então, vamos nos conscientizar. Nós não somos tão agentes passivos do mundo, não. Nós temos muito para fazer. Então, primeira coisa que eu gostaria que estivesse com você. O empoderamento de que a saúde é minha, de que a ausência de saúde é minha e de que o conjunto de atitudes parte de mim. Então, eu preciso estruturar a minha vida cuidar de mim de uma maneira ativa e não ficar vivendo à mercê do que a vida vai me levando e aí eu encontro os destroços ali na frente e sofro é uma epidemia de ansiedade uma epidemia de uma depressão é muito ruim viver assim e o prognóstico é muito a gente deve cuidar da gente principalmente o que mais que eu queria falar com você outra coisa as pessoas procuram a gente na rede social, com muito medo de que a primeira conversa que vai ter com o profissional, o profissional vai dizer que eu sou maluco. O profissional vai me julgar ou o profissional, eu acho que eu não sou normal. A primeira coisa que a gente tem que derrubar aqui hoje é o conceito de normalidade. Né? Eu brinco que de pertinho, de pertinho, não tem ninguém normal. Por quê? Porque esse conceito de normal não existe. Cada um é do seu jeito. Cada um se constituiu de uma forma. Cada um teve uma história, teve um passado teve oportunidades ou não de desenvolvimento teve traumas, teve enfrentamentos, teve facilitações, teve dificuldades. Não tem um ser humano igual a outro que senta diante da gente no É então, um respeito gigante pela história de cada um. E uma ideia de que eu sou do jeito que eu estou podendo ser. Então, aceitar o jeito que eu ainda estou, em vez de me castigar e me punir, já ajuda olha, essa aqui é a minha história, esse aqui é o jeito que eu estou dando, e essa colherada que eu estou dando para o mundo é a melhor colherada que eu tenho para dar. Eu não levanto de manhã e, peraí, vamos ferrar o universo. Deixa eu dar o pior que eu tenho de mim aqui de propósito. Não existe isso. Eu tento viver da melhor maneira que eu consigo. E algumas vezes eu estou vivendo de uma maneira muito precária. Além disso, eu não vou ficar culpado? Não cabe isso. Cabe mais acolher a gente mesmo. Ah, bem, não estou bem... Ah, minha vida não tem sido fácil, de que forma eu posso ir? De que forma eu posso me cuidar? De que forma eu posso me socorrer? Então esquece a história de normal a normal, isso não existe, tá? Nós todos somos o que somos e quem nos ama nos aceita na melhor versão que a gente consegue ter. A gente é que nem um software, se a gente está evoluindo, toda hora a gente baixa um pacotinho e atualiza o nosso software e resolve alguns erros que estavam dando ao longo da vida, a gente deve tentar o tempo todo baixar programas de atualização na gente mesmo, nas relações, no meu dia na minha liberdade de ser eu mesmo. Isso é muito importante para nós. Outra coisa que eu gostaria de deixar clara, que depois não vai dar tempo. Quando que eu procuro ajuda, Cláudia? Quando que é hora de conversar com alguém? Quando eu começo a experimentar um sofrimento muito maior do que eu consigo tolerar? Um, por exemplo... Eu não durmo mais, eu não tenho paz de espírito. Eu, eu, eu vivo preocupado com o meu sintoma. O meu sintoma, eu sou tão ansioso que eu vivo para tomar conta da minha ansiedade. Estou tão deprimido que eu a depressão é a minha vida. Conta da minha uh, Eu deito, não consigo levantar, não consigo acalmar a minha cabeça. Minha cabeça frita o tempo todo. Então, isso são muita intensidade, sofrimento para mim. Dando a minha forma de existir. Isso é uma hora de procurar ajuda. Isso é uma hora de procurar ajuda. Tá, ah, mas quero dessa... o que eu espero dessa comunidade? profissional, me escuta. Ele não vai te julgar. Uh, ele não, não tem nada que choque a gente. Está muito acostumado. A pessoa sempre chega preocupada que a gente vai achar um... Na linha do tempo, então, gente, o sofrimento não tem tamanho de vários formas a gente só quer acolher, tá entendendo? Qual é a nossa função? Escutar sua história, organizar ela de uma forma que você consiga escutar, para que ela possa fazer isso. E a gente busca elementos, cores do passado, de outros, que possam apontar para nós os gatilhos, onde foi que isso começou, de onde veio com tanta força, o que faz você se sentir assim. O reconhecimento dessas coisas diminui o sintoma e aí você consegue viver com menos dificuldade. O objetivo é esse, tá? Então, se, se te incapacita, se te dificulta demais, conversar com um profissional é uma boa opção. Tipos de profissionais: Cláudia, eu tenho psicólogos que estudam, são psicoterapeutas, eu tenho os psicanalistas, alguns deles são psicólogos. Outros fizeram outra profissão e depois fizeram uma, uma formação séria. Demora para ficar pronto para ter as pessoas. Existem os médicos. Os médicos são os psiquiatras. Muitas pessoas só conseguem chegar aos médicos. E o médico faz o que ele pode. Ele conversa um pouco e médico dá remédio. Ele medica. Nada contra remédio, gente. Isso é outra coisa que tem que ficar na nossa cabeça. A gente vai ter a ajuda que conseguir ter. Então, se eu conseguir chegar no médico eu estou tomando remédio, enquanto eu não chego na terapia, eu não tenho que ficar preocupado com o meu remédio. Eu tenho que tentar chegar numa terapia, por quê? Porque o remédio não soluciona. O remédio diminui a dor experimentada. Mas ele não resolve o conflito. Tem sempre um troço comendo que está gerando aquilo tudo. Então, eu diminuo a intensidade do que eu sinto, mas eu tenho que descobrir de onde vem. O tempo todo eu vou estar tá tendo que anestesiar isso. É válido? Super. Ai, mas eu não vou tomar porque eu vou ficar dependente. Eu não quero ser dependente de remédio. Se a pessoa está sofrendo, deitada na cama, não consegue trabalhar mais, eu não vou tomar porque eu sou dependente, eu não vou ser dependente de remédio. Gente, se você come carne todo dia, você vai dizer para mim que é dependente de carne? Se o seu médico do coração falar que você é hipertenso, que você vai ter um AVC, você não vai tomar um anti todo dia? Você vai ficar falando para mim que, ah, eu não vou tomar porque eu sou dependente de antipertensivo? Ah, eu sou diabético, o meu médico me deu um remédio para pré-diabetes, eu tenho que tomar todo dia. Ah, eu não vou tomar porque eu sou dependente desse remédio? Vocês entendem que isso só acontece com saúde emocional? É um preconceito gigante, gente. Ou se a gente usa o corpo em excesso, a gente vai dar pau em algum órgão. Então... Se eu não, não consegui, se eu fiquei obeso, se eu não consegui me exercitar, se meu coração ficou sobrecarregado, eu vou ter uma hipertensão. Então é o quê? Um uso ou demasiado, ou excessivo, ou inadequado de um órgão. Ele precisa de ajuda. A mente da gente é a mesma coisa. Eu vou vivendo de um jeito impossível de tolerar a minha vida. Vou ficando desgastado, a minha cabeça fica cansada, eu vou ficando ansioso, eu vou ficando angustiado. Então, muitas vezes a medicação vem... Dá um paro até que você encontre uma psicoterapia. Vamos parar de ser preconceituoso também, né? Enquanto eu não consigo uma outra coisa, isso é bem-vindo também. Então, vamos parar com preconceito besta. E se eu for, eu sou maluco. Se eu isso, eu sou aquilo, sou dependente, né? Eu brinco assim, se você falar comigo, meu osso quebrou. Eu vou no ortopedista, eu não vou falar, nossa, que fraco que você é. Por quê? Porque você usou excessivamente, quebrou. Qual é o especialista? Ortopedista. Agora, se você falar, ah, eu vou ao psiquiatra, nossa, que fraco você tá, você tá tão mal assim. Então por que, que é válido esse tipo de cobrança quando a situação é emocional? E não é válido quando meu osso quebra? Eu não saí correndo para quebrar de propósito. Eu também não fiquei angustiada de propósito. Então, a gente deve lutar para falar com leveza e com tranquilidade de, ah, mas eu não procuro, eu não estou tão assim, eu não vou procurar. Então, essa, essa decisão é sua, E eu vou procurar. Eu não quero ficar assim. Não tem que ver subproduto da minha vida, eu tenho direito. Agora, gente, vamos lembrar. Regra básica da nossa conversa de hoje. Nós vamos conversar sobre os vários aspectos da nossa vida. E tudo começa de observar como eu estou, Uh, em que relacionamentos eu estou, de que jeito eu estou nesses relacionamentos, peneirar a minha vida, limpar o lixo da minha vida, em todos os aspectos. Não, obviamente, sem uma reflexão prévia, né? para sair chutando tudo. Nós vamos fazer uma reflexão e uma limpeza e uma escolha mais saudável de tudo. E isso nós vamos conversar sobre que tipos de escolhas são essas. Tudo bem? Então eu vou falar com você sobre o que a ciência conta a respeito de alimentação, que alimentos a gente é, piora, sintomas depressivos, que tipo de atividade física foi comprovado que melhora a nossa saúde mental e com que frequência. Vou falar sobre os aspectos do sono e rotinas diárias, o que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade do sono e a importância do sono na nossa vida. E vamos falar também dessa, dessa questão da gente valorizar uh, o tipo de significado que eu tenho para a minha vida, porque o ser humano não aguenta mais ter vida vazia. Ele precisa de algum jeito experimentar outra coisa, né? Mas aí vocês falam comigo, ah, Cláudia, eu, eu vim aqui porque você falou que ia ajudar. De que forma eu mesmo posso lutar pela minha saúde emocional? De que forma eu posso cuidar de mim mesmo? Não é isso? É. Então, vamos lá. Ah, primeira coisa. O jeito que eu escolho existir nesse mundo, e nem é uma escolha. O jeito que eu me entendo como pessoa é o meu jeito de existir nesse mundo pessoa interfere no meu jeito de existir, entendendo que o meu jeito de existir não, não muda e não ataca ninguém. É só a minha existência, o meu eu e como eu me entendo. Isso entende gênero, isso entende padrão, isso entende se eu quero ser maga, PMG ou GG, isso entende se eu quero a minha sexualidade, o que eu entendo como conjunto de valores. Tipo, eu gosto de rede social? Não, eu não gosto de rede social. O problema é de cada um. Ah, eu tenho uma religião. Não, eu não tenho uma religião. Problema de cada um, né? Então, primeira coisa, quem ama a gente, respeita o nosso jeito de existir. Se eu tenho que modificar completamente o meu jeito de existir para que essa pessoa me aceite ou goste de mim, esse relacionamento não conversa com o meu jeito de existir. É possível eu viver com um relacionamento que não respeita quem eu sou? Ou são essas as perguntas corajosas que nós precisamos fazer a nós mesmos. E se a resposta é não, por que eu permaneço aqui? Por que eu me adoeço? Por que eu me recuso a ser quem eu sou para que o outro faça um esforço para gostar de mim? Será que eu mereço? A pessoa se esforçando? Será que eu sou tão pouco assim eu dependo do esforço? Será que ninguém pode me amar pelo conjunto da minha obra? Essas são perguntas corajosas e atitudes têm que ser corajosas também, gente. Capturas em busca de outra forma de existir requerem coragem. E não são tá tá? Uh, eu já falei com vocês da importância de... Outra coisa que eu peço a vocês. Uh, em todo tipo de medicina, em todo tipo de psicologia, em todo tipo de saúde. Você é o dono da sua saúde e o dono da sua falta de... Você chegou diante de um profissional, seja ele quem for, não cabe a esse profissional determinar o que vai ser bom para você. Cabe a esse profissional, entenda-se profissionais modernos que entendem o seu direito. Ou seja, o paciente, de acordo com a lei geral de proteção de dados, é dono dos dados, dono de sua saúde. Eu vou chegar no médico, eu vou relatar o que está me acontecendo e ele vai me propor opções. E a partir do que ele estiver me propondo, eu vou discutir com ele o que cabe na minha cabeça, o que não cabe, o que eu dou conta, o que eu não dou conta, os prós e contras de cada um. E nós vamos decidir juntos. Ele não vai me enfiar goela abaixo as coisas. Então a gente tem que entender que esse é o nosso papel. Discutir. Se o médico não me respeita, se o médico passa por cima de mim, se o fisioterapeuta não respeita, se o psicólogo não me respeita, quer decidir para mim, você está no lugar errado. Você tem que ser autônomo na sua decisão. Mas, Cláudia, eu tenho que ser... Tem porque a decorrência é só sua. O pau que vai dar lá é seu. O problema de saúde, que se você tiver decidindo por sim ou não, é seu. A decorrência de uma relação que você resolve fazer uma coisa ou outra é sua. Então, a decisão precisa ser sua porque a decorrência da sua decisão também. Agora, é muito confortável botar a decisão na mão do outro. É muito confortável botar o um médico para resolver por quê? Porque eu não me entendo a gente principal disso. E aí eu não faço prevenção, aí eu não me cuido, eu não me protejo, eu não escolho o que eu como, eu não faço nada. Eu toco a vida e depois jogo o balaio de gato na mão do outro cara para o outro cara resolver. Então tá na hora da gente entender qual é o nosso lugar. Minha saúde. É minha saúde eu preciso cuidar dela. Sim? Outra coisa que eu separei para conversar com você. Ah, deixa eu ver se eu escolhi na minha rotina. Então, eu vou começar, gente, de uma coisa menos difícil para a gente conversar. A questão das atividades físicas. O que a ciência conta para nós a respeito das atividades físicas? atividade física tem um contexto tão relevante sobre o nosso corpo, lembrando que não existe esse pescoço, ok, gente? Nós temos cabeça, não temos um corpo separado dessa cabeça. Nós temos uma unidade. Se a cabeça sofre, o corpo todo sofre. Se o meu corpo inteiro se excede, Cabeça pagar conta também. Existe um balanço e um desbalanço completo. tá O que, que eles comprovaram? Os cientistas fizeram umas pesquisas e as pesquisas saíram no final do ano passado. Então, super atuais. Por que precisa que ser é atual, Cláudia? Porque a ciência muda a cada cinco anos hoje em dia. O que é verdade deixa de ser. Então, a gente tem que estar atualizado no que a gente então, o que, que eles comprovaram? Fizeram estudos onde eles não mexiam, na escala, no que, não mexiam no que a pessoa comia, não mexiam em nenhum outro aspecto da vida dela. Do jeito que elas vinham, e elas tinham sintomas de depressão leve e moderada e sintomas de ansiedade. Uh, eles não mexeram em mais nada, eles simplesmente pediram às pessoas que fizessem caminhadas de 20 minutos, caminhadas rápidas. O que é uma caminhada rápida, Cláudia? É aquela caminhada em que se eu for falar com meu amigo, eu não consigo falar. Eu vou, eu vou ficar ofegante e aí não dá para falar muito. Né? Posso até conversar um pouquinho, dar uma descansadinha e falar rápido de novo. eu fizer 20 minutos, foi só isso que eles fizeram. 20 minutos de caminhada diária. Come, comer o que comiam levavam uma vida que levavam. A única diferença foi 20 minutos de caminhada rápida. Redução de depressão leve e moderna. Redução da ansiedade, aumento da percepção medida por eles mesmos de energia e qualidade de vida, condição de mais uh, sensação positiva em relação à vida. Então, mexer o corpo em atividades não é mais uma escolha, é uma necessidade. Ai, Cláudia, eu tenho preguiça. Gente, nosso corpo tende a não ser colocado em movimento. Não tem ninguém que fala, ai, que legal, lá vou eu. Não, é disciplina. O que a é disciplina, Cláudia, entender que é melhor para mim que eu vou ter que romper essa inércia. Eu tenho que romper a inércia, não tem que negociar comigo. Eu tenho que ir. eu sei que eu vou chegar em casa e vou para o sofá, eu não posso entrar nessa casa. Eu tenho que trocar de roupa e já sair. Ou eu tenho que levar a roupa para onde eu estou. Ou eu tenho que voltar para o trabalho caminhando. Ou eu, eu tenho que inserir a rotina antes de entrar nessa tal casa. Porque se eu entrar lá e olhar para o sofá, eu vou me jogar. Porque, obviamente, eu sempre vou estar cansado. Mas como a gente fica mentalmente muito esgotado nas nossas atividades produtivas, seja como que forem, e excessivamente sentados, a gente cria um desequilíbrio no nosso corpo. E aí a gente fala que você tem que fazer a inversão, porque a cabeça está cabeção, e o seu corpo está excessivamente paralisado. Então, quando a gente faz atividade física, o que, que a gente faz? A gente cansa esse corpo. E essa energia soterrada do cabeção ela é diluída por esse corpo, e a gente entra um pouco mais em equilíbrio. E aí a gente não tem sensação de tijolo na cabeça, sensação de cansaço, sensação de, de não estar tá conseguindo pensar mais, de estar tá saturado, é dia a dia, dia a dia de cabeção, sem fazer essa inversão. Então é muito bom, Cláudia, eu não aguento, eu não vou sair de casa, eu cheguei em casa, tá frio, choveu, o que eu posso fazer em casa? Ginástica dentro de casa? então você pode fazer 20 flexões Cláudia, eu não consigo esticar a perna na flexão faz dobrada tem gente que faz agachamento com saco de arroz tem gente que faz aga agachamento no sofá, se você digitar no youtube, se você digitar no google se você digitar em vários de ginástica para fazer em casa você encontra milhares de opções, e alguma vai ter a ver com você é gente que usa sofá, que usa cadeira, que usa elástico cada um tem um jeito, um vai ter sua cara Desde que você faça. Eu não tenho que ter academia, não tenho que ir para um lugar difícil, não tenho que gastar dinheiro. Desculpa. Eu tenho que botar meu corpo em movimento se eu quero investir numa saúde emocional. Então, isso tudo que a gente vai falar hoje são os caminhos para a gente reduzir os sintomas de depressão leve moderada. Se eu opto por não fazer nenhum desses, eu escolho ter sintomas. Eu não sou tão passivo assim. Toma cair sobre mim, nada me eu, sou, eu tenho que tomar atitude do controle da minha saúde Se eu opto por não fazer nada Eu escolho ter sim Depois não vem reclamar pra mim Ah, minha cabeça não... Você tá malhando? Não Você tá malhando em casa pelo menos? Não Você tá ignorando? Tá Fim de semana Fim de semana Fim de semana não é dia de jogar A pança no sofá Sábado e domingo tem que ter atividade física. Você tá louca agora? Dia do meu descanso. Né? Vou voltar pra atividade física. Vou explicar e você vai entender. De segunda a sexta, você corre que nem um pouco atrás do rabo trabalhando. Sua cabeça tá ocupada com outras coisas. Você mal tem tempo para pensar na sua vida. tempo para refletir sobre os seus problemas, sobre as suas soluções, sobre o seu jeito de existir. Chega sábado, você não tem tá trabalho. O que, que você acha que acontece? É... Tudo que você evitou pensar de segunda, ovalhado Você recebe múltiplas invasões de pensar. Você fica super angustiado. Você come toda a geladeira. Ou você pede rap, uberites, tudo que você não devia comer, você come, que nem um maluco. Por quê? Porque eu não organizei a energia do meu Primeira coisa da manhã. Se está um dia legal, caminhada, caminhada, desce do seu prédio, desce da sua casa, anda em volta do seu quarteirão, se você não tem nada mais verde por perto, se tem uma pracinha, vai andando até a pracinha, convida alguém para bater um papo, convida o, o namorado, a namorada, o, o marido, o filho, se não vai sozinho mesmo, uma boa música pelo menos 20 Além disso, eu agradeço o sol, eu tenho que estar contente eu tenho que agradecer que eu caminho, eu tenho que agradecer que tem um parque, eu tenho que agradecer tudo. Estudos de gratidão comprovam quando eu de fato estou agradecendo, eu de fato estou sentindo a minha mente produz, cérebro produz endorfina extremamente tranquilizador, extremamente para minha vida. Ai, Cláudia tá um pouquinho chuvoso. Bem, eu sou uma pessoa que faz esporte sábado e domingo, não pena ou não. Tem essa comigo. Então, se tiver eu vou, se não tiver eu não vou, eu comemoro o sol e comemoro o que é final de semana com chuva. Mas eu vou. O que é isso? Disciplina e responsabilidade com a minha saúde mental. Eu sei que se eu não cuidar disso, eu vou panicar no final do dia, eu não tô afim de panicar. Então, se eu não tô afim de experimentar a consequência, eu tenho que ter atitude. Ai, Cláudia, mas aí choveu, eu não quero. Ginástica dentro de casa. Primeira atividade do dia, ginástica dentro de casa. Senão você vai adiando, adiando, adiando, adiando. Quando é três horas da tarde, sem entrar na BED do domingo. Aí você tá cheio de angústia. Metade do domingo já acabou. Sabe, você não fez nada. Segunda-feira começa de novo e você começa a fritar. É, aumenta o sintoma. Você é toda angustiada. É quando acontece a maior parte dos pânicos, o maior clique nos sites, pedindo ajuda. A pessoa enchendo de angústia. Por quê? Ela poderia ter atacado essa angústia. Amanhã, fazendo atividade física. Então, gente, regularidade, disciplina. na Ah, eu combinei que eu ia fazer... O que, que eu falo pra você fazer todo dia? Você vai acabar fazendo dia sim, dia não. Se você falar que vai fazer dia sim, dia não, você não faz nem dois. Se você falar que vai fazer dois, você não faz nenhum. O ser humano é um bicho que é assim. Então, é todo dia. Eu tenho que lutar pra todo dia. Quanto mais organizada a minha rotina, melhor a minha mente se organiza. Mais segura ela se sente, mais organizada ela se sente. A organização da rotina externa é organizativo para o interno. Então, eu tenho que procurar, e aí já vou entrar num outro tópico, rotinas, tentar levantar todos os dias no mesmo horário, Levanta, arruma minha cama. Por quê, Cláudia? Porque a rotina é organizativa. Então, quem desarruma, arruma. Cabeça, tem. Levanta, arruma minha cama. A partir dali, ah, eu gosto de um alongamento, eu já faço. Ah, eu faço flexão encostada na cama, eu já faço. Ah, eu vou tomar água. Ah, eu gosto de tomar água com limão um pouco. Não todos os dias, porque é ácido. Ok. Mas o primeiro de tudo ao acordar, gente, abrir o olho. Exercício da gratidão. Três coisas que realmente tem que agradecer na sua vida. Né? Uh, se você não tem filho na quimioterapia, se você não tem uma doença grave, que a sua cabeça... Eu agradeço que a minha cabeça está pensando dentro da minha própria cabeça. Porque a gente sabe que a capacidade de pensar vai embora com as degenerativas, vai embora com os Alzheimer's. E quem já atendeu gente assim, sabe do desespero que é ter a sensação. Quando eu, eu penso, logo eu existo, logo de manhã, a primeira coisa que eu agradeço é que eu acordei e está todo mundo bem lá dentro. Apto a viver mais um dia. Né? Com uma capacidade que eu gosto muito. Tá, e refletir. Essa é a minha primeira agradecimento Eu agradeço muito. muito. Eu, o número de doenças. Eu agradeço. Eu agradeço que as minhas filhas vão tomar porque eu tenho essa experiência. Estar Passando pelo hospital e ter crianças, pais entrando com crianças, isso me pegou profundamente. Então, Durante esse período, são essas as coisas que eu agradeço. Eu agradeço um relacionamento cultura, que é bom. Então, gente, a gente deve agradecer as coisas boas. Tipo, um, mas Cláudia, é, é difícil. É, é difícil porque a gente não está acostumado a ser grato, não, até está acostumado a sair correndo acordar atrasado, apertar aquele botão pra ficar ficando até mais sete vezes. A pior coisa que pode fazer na sua vida apertar aquele... Você ensina a sua mente a não obedecer a sua Você desorganiza a sua Gente, põe o um relógio longe da cama se você tem esse problema de ficar lá no snooze. Gente, tocou, tem celular longe. Você tem que levantar pra desligar. Levantou pra desligar, não volta. Ensina a cabeça a se organizar. Ah, Cláudia, mas eu já levantei, fazer exercício da gratidão sentado, fazer exercício da gratidão em pé, fazer exercício da gratidão fazendo um xixi da manhã, não importa. Faça o exercício da gratidão. Vão notar. Nota muita diferença. A partir dali, Cláudia, eu vou para o meu café da manhã. Ah, gente, o que, que a gente sabe sobre a alimentação? É né? outra coisa, eu vou falar da rotina do dormir primeiro, depois eu falo da alimentação. O sono, gente, é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Durante o sono, e o sono profundo, sono REM, a gente faz a faxina dentro do nosso corpo. É onde faz as limpezas, os restos tóxicos são removidos. A gente salva as informações, a gente produz hormônio de crescimento tu tem milhares de processos bioquímicos sendo realizados no momento em que a gente desliga e só as funções básicas, respiração, coração e o mínimo funcionamento dos órgãos a é exigir. Sobra energia para fazer salvamento de arquivo, organização de coisas e limpeza do nosso Quando eu começo a atropelar o meu sono, eu começo a não ter rotina. Uma hora eu durmo às oito, eu fico na série, esqueço de tudo, vou dormir às quatro. Aí eu tenho que levantar às sete, eu mastiguei meu sono. Nesse dia você não fez faxina, nesse dia você tá completamente sonado. Sua produtividade foi comprometida. Então se eu já sei que eu vou assistir série, eu já sei que a série não vai me deixar embora, eu já não começo. Eu guardo a série, que é feita para ser em série, por um dia que eu posso ficar à vontade assistindo, final de semana, depois da atividade. Não antes da Cídia, prioridade pra mim. E aí, gente, eu devo organizar. A hora. Ai, Cláudia, mas o meu horário é muito incerto. Tem dia que eu chego mais ou menos no horário. Tem dia que eu chego. Faça padrões como você pode. Se segunda e quarta você chega num horário, padroniza segunda e quarta. Se terça e quinta você chega no outro horário, padroniza que toda terça e quinta vai ser assim. Padroniza e segue. Coisas que nós já sabemos, meu russo. Clássica. Uh, nós, nós já sabemos. É, ele fez um sinal aqui pra gente até beber uma água para respirar. O que, que nós já sabemos a respeito das rotinas e do que atrapalha e ajuda o som? Cláudia, eu, eu vou assistir filme de terror antes de dormir? Claro que não. Cláudia, eu vou assistir documentário da pedofilia, hitleriano, é, gente da câmera de gás. Múltiplos assassinatos? Não. Porque o meu sono, os meus sonhos são feitos dos chamados restos diurnos. Ou seja, de que forma eu alimento a minha mente antes do adormecer? Tanto que eu, eu sou de um jeito, gente, que se a pessoa me liga para me dar notícia ruim, eu falo, me dá agora não, me dá amanhã. Porque eu sei que aquilo vai invadir, eu vou me preocupar, e eu vou ficar sonhando, mastigando aquilo, ruminando a noite inteira. Vai atrapalhar meu disco. Amanhã é dia de trabalhar. Eu protejo a minha mente. Nós temos que proteger a nossa mente. Proteger o nosso corpo como um todo, gente. Nosso corpo é templo sagrado. Nossa cabeça é o mais sagrado ainda. Comanda a tralha toda. Então a gente tem que cuidar. Então eu chego em casa. Cláudia, vou comer lasanha de freezer? Claro que não, né? até vou depois falar sobre alimento que é a coisa que está mais influenciando o nosso jeito então eu cheguei na minha casa eu vou ficar na rede social até dormir? não gente, chegou em casa resolveu a maioria dos problemas celular de lado está comprovado que a luminosidade do celular compromete o início do nosso tempo de descanso inibe a nossa capacidade de relaxamento prévio aí dormir então pelo menos gente o ideal duas horas antes o mínimo uma hora antes de ir para a minha cama eu não posso estar com o telefone não Cláudia mas eu leio o livro pelo telefone não vai ler mais Cláudia mas eu não vai ler livro de papel imprime esse livro uh, usa um outro recurso, a gente já até prestou atenção aqui no consultório com os pacientes. Não, eu lia no leitor. Gente, a cabeça, ela não diferencia muito o telefone de um tablet do leitor. E hoje o telefone representa, smartphone, tudo que tem de problema na nossa vida. Então, todos os problemas, o nosso banco com dinheiro ou sem dinheiro, os boletos batendo no banco. Os outros te chamando no WhatsApp, as famílias brigando no WhatsApp, nego causando não sei aonde, tá tudo dentro do raio do telefone. Então quando você pega num telefone, você tem um conjunto de energia vindo pra você. Então tem hora de desligar o troço, desliga o troço. A partir dali, eu tenho que falar comigo, deu? Deu? A partir de agora eu vou. E você vai ver que você tá viciado ali. Você não quer largar esse negócio, parece que arrancaram um pedaço. Aí eu vou assistir uma outra coisa, eu vou ler um outro livro, ou tem gente que eu vou ensinar agora, meditar para dormir. Uh, então, nós temos muitas opções, mas o telefone colado na gente. Outra coisa que eu gostaria de pedir, principalmente aos homens. Os homens têm mania de enfiar esse telefone no bolso da frente, perto de digital. Já foi comprovada a quantidade de energia das ondas dos telefones, excessivamente propagadas. A União Europeia já mostrou um relato semana passada do, da medição do excesso dessas tais ondas. Então, gente, ai ah, Cláudia, mas eu vou enfiar onde? Gente, não sei. Mas a última coisa que você precisa é problema na área genital com aquela onda lá interferindo no processo celular. Então se a gente vai começar a andar com bolsa, se a gente vai começar a andar com pasta, se a gente vai botar no bolso, no banco, no bolso de trás, você pode ser roubado. Enfim, outra rotina terá que ser inserida para que você não ponha nesse bolso esse telefone. Tá? Coisas para quem consegue já comprovadas que aumentam o tempo de descanso: desligar os roteadores no momento, eliminar a onda dentro da sua casa e do seu apartamento derruba, só vai religar a hora que você voltar, tem estudos extremamente intrincados, mostrando que o excesso do, do wi-fi acontecendo sobre a gente de longa jornada, tem um aspecto desorganizativo celular, então quem é mais cuidadoso e conseguir ter esse hábito, para quem tem filho ainda melhor ainda, porque o pai chega, desligou e derruba o Wi-Fi. Não tem game, não tem gente de madrugada até as três da manhã, adolescente que não dorme, não tem gente vagando por aí em rede social, né? É não. Eu vou relaxar em rede social? Ninguém relaxa em rede social. Rede social não é lugar de relaxar. Então, gente, qual que é o uso saudável de uma rede social? Isso provado pela ciência até duas horas e meia de rede social por dia. Excedeu, isso entende todos os nossos filhos também, principalmente os filhos até 21 anos. Uh, mais de duas horas de, e meia de, celu, de uso de celular, incluindo redes sociais por dia, direto, rede social, aumentou significativamente sintomas de depressão leve e moderada. Ansiedade. Então, ah, mas eu vou ter que ficar regulando o filho? Vai, você tem filho? tem filho, tem que regular filho, né? Ah, eu vou dar telefone pra menina desde pequeno? Ah, não, mas tem que ver todos os amiguinhos. Tem, tem que pensar sobre isso, né? Todos os amiguinhos pulando buraco, seu filho joga também. Assim, vamos, pelo menos que eu chegue em casa de Ruby Wi-Fi. As pessoas são, são obrigadas a conversar comigo, os pais e filhos são obrigados a conversar, a gente é obrigada a comer, porque não tem Wi-Fi. Se acabar a luz, não vai ser a mesma coisa. Então, super interessante que a gente pense em novos hábitos. Então, desliguei isso. O que é o momento de ir para a cama? Está comprovado agora, estudo recém. Você não deve esperar o segundo fluxo de relaxamento. Quando você sente o primeiro fluxo de relaxamento, você pensa, ai, nossa, sim. ali é o momento de você ir para a cama. O que a gente normalmente faz? Ai, está quase. Aí a gente fica esperando o segundo. E muitas vezes, no segundo fluxo, a gente perde a meada do sono. Então, eu tenho que ficar, o compasso de relaxamento é o compasso de espera do primeiro fluxo. Deu o primeiro fluxo, cama, gente. Cama. A gente não deve ficar lendo em cama, fazendo atividades, cama é lugar para dormir. A gente tem que ensinar o corpo e a cabeça, os nossos comportamentos e o que a gente espera deles. Deitei na minha cama, é para dormir. E no outro dia você deita pra ler, no outro dia você deita pra jogar, no outro dia você deita... Como é que você quer que no dia que você deite, você durma? Sabe, você não sabe o que você vai fazer, você tem sete opções deitado. Então, se eu vou dormir, eu senti o relaxamento. Vai pro sofá, senta em cadeira, sei lá o que você vai fazer. Cama é pra dormir, amém? Entender os sinais que você dá a ela. Então, gente, na hora de dormir, meditação, autoguia. Cláudia, qual? Várias. Se você digitar no Google, você tem vários. Meditação autoguiada para cura. Meditação autoguiada para cura física. Enfrentando doença. Meditação para relaxamento. Meditação autoguiada. O que é meditação autoguiada, gente? Eu gosto muito, eu faço. Ela vai ensinando você o processo de relaxamento. Sente seu pé, relaxa seu pé. Quando você vê, você tá até assim, todo duro. Você nem se tocou que você tá dormindo. duro Que seu pescoço tá assim, que você tá mordendo desse jeito. Que seu pé tá travado. Ela vai te ensinando, relaxa esse pé. Observe esse pé, relaxa. Observe esse cervical, relaxa. O que, que você está pensando? Meu, para de pensar. Amanhã você continua. Limpa a cabeça. Ela te ensina a respirar. Te lembra de respirar e te ensina a relaxar. Mindfulness ou consciência plena, ou estar aqui e agora, são comprovados pela ciência. Aumento de bem-estar, mudança da onda cerebral, extremamente benéfica, saúde emocional. Então, gente, meditar para dormir, além de ter vários aplicativos, você tem também as gratuitas no YouTube. E aí, eu não vou indicar por quê. Porque tem várias vozes. Tem gente que é homem, tem gente que é mulher, tem gente que tem voz que irrita um e o outro gosta. Então, basta digitar meditação auto-guiada para relaxamento, meditação auto-guiada para cura, para cura física, para cura emocional. Você encontra várias, várias pessoas em vários formatos. Experimente. o tom. Odiei. Não faça, não se obrigue. Escolhe outra, até que você goste de alguma. Você escute sem rejeitar. Aí é uma boa. Rotina, rotina, rotina. Cheguei em casa no mesmo horário, fiz o que eu tinha que fazer. Ah, mas só terça e quinta que eu chego, não importa. Terça e quinta, mesma rotina. Eu chego segunda e quarta, segunda e quarta, mesma rotina. Sábado e domingo, mesmo horário. Que que é isso, Cláudia? Eu vou dormir até uma hora da tarde. Será que precisa? Ok se você saiu à noite, você chegou de madrugada, mas você vai observar que o primeiro acordar da sua mente é mais ou menos 3 ou 4 horas no máximo do seu horário padrão. Esse é o momento de você levantar. Mas Cláudio, eu não descansei ainda, óbvio. Mas o que, que significa para esse corpo? Eu vou levantar, porque a minha rotina é essa. Ele me acorda, ele me ensina qual é a minha rotina. Ó, Você chutou o pau da barraca, mas o nosso horário é esse. Eu vou levantar umas três horas depois, no máximo quatro? Ok. Mas nada de três horas da tarde, quatro horas da tarde, seis horas da tarde. Como é que você regula esse relógio depois? Você desorganiza toda a sua construção. Levanta. Cláudia, eu tô podre. Vai andar. Porque você vai suar, você vai desintoxicar, seu álcool vai sair, sua cabeça vai limpar. Aí você vai comer lá o que você combinou de comer. E aí você pode dormir à tarde? Pode. Pode. Uma dormidinha à tarde não vai interferir no seu relógio biológico. Quando é à noite, você... Mas se você é daqueles que dorme, vai embora, não durma. Você vai ter que chegar bem cedo, quando é seis horas da tarde, seis e meia, durma. Use a noite inteira e acorde descansado a seis minutos. Esse é o modo correto de respeitar o seu relógio e se recuperar dos seus excessos. Não dobre o relógio Fatal para você desorganizar a próxima semana inteirinha. Ok? Álcool. Ah, Cláudia, eu vou beber. Gente, para cada álcool, uma água. Álcool, água. Álcool, água. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso tudo. Então bebe menos. Água você não pode tirar. Bebe e filtra. Bebe e filtra. Bebe filtro. Isso faz você diminuir o seu consumo. Isso porque você vai ter que ir tanto ao banheiro também. É isso. Então, a gente tem que dificultar a quantidade de álcool em geral. Ele é tóxico, trabalha a gente. É de metade do que bebe. A gente só quer ficar um pouquinho legal, não é? Então, bebe água. Bebe água. Você administra o álcool melhor e você ajuda o seu... Tá? Eu então, falei sobre rotina de sono. Falei sobre estabelecer a rotina matinal. Uh, falei sobre... Uh, uso da rede Outra coisa, uso da rede social Uso saudável de rede social Cláudio, o que é um uso saudável de rede social? Eu vou limpar detox da rede social Eu vou lá e vou ver Postagem desagradável, não sigo mais Postagem horrorosa, não sigo mais Gente desagradável, catar com os outros, não vou seguir mais Lixo agressivo, não vou seguir mais Por quê? Pensa só Sua mente está lá Aí você abre o um negócio. Desagradável, violência, desagradável, violência. Gente, tudo que entra de você, está enfiando para dentro. E aí você fica enfiando um monte de lixo. Um tal tempo que deveria ser um tempo interessante. Siga. Papos interessantes que te acrescentam. TEDs, piadinha engraçada de coisa que você gosta. Foto bonitinha de cachorro se você gosta de pet. Gente que te acrescenta com coisa legal. Detox da rede social. Não siga lixo. Não segue gente que te faz comprar coisa o tempo todo. E não é seu amigo se te vende coisa o tempo inteiro. Não é pra se seguir. Então, entenda. Sujeito tá lá deitado no Mar do Caribe. Aí você pensa, tô eu aqui, né? Me lascando. Duvido. Droga. Cara no mar do Caribe. O dia, não sei o que. gente, vamos lembrar a rede social é feita de highlights é highlights, claro. melhores momentos o cara quando tá na casa dele com um cara desgramento de pijama atravessada ele não vai postar, até tem uns que postam né? O circo dos horrores mas não, não inveja a vida do outro o cara às vezes levou 5 anos juntando dinheiro parcelou em 48 vezes pra ir lá deitar no mar do caribe A direito é dele então, olha o outro fazendo uma coisa legal com um presente. Que bom que ele conseguiu. Em breve sou eu. Né? E com mais leveza. Se te incomoda, não siga. Se te faz mal, não siga. Você não é obrigado. Você que elege as pessoas que você segue. Proteja a sua mente de lixo. Ok? Então, vamos lá ver o que eu é comiei. Já falei da caminhada leve, a moderada. Fala, minha Tô morre. É super importante a gente pensar o que a gente pode fazer. Primeiro, remédios. Uh, a gente já sabe que a qualidade do nosso sono começa a ser mastigada tempos antes. Primeira coisa que vocês vão fazer, adquirir as novas rotinas. Antes de se preocupar com este tal do né, negócio de dormir. Preocupe-se com as suas rotinas. Insira atividade física, ela ajuda muito no benefício do sono. Coisas que dificultam o sono, barriga grande, obesidade, Elas impactam, e foi bom vocês falar nisso para eu lembrar. A maioria das pessoas obesas tem problemas de sono. Por quê? Porque o sono está totalmente ligado aos processos de faxina e aos hormônios de crescimento. A pessoa dorme mal, ela ganha peso, a metabolização dela fica muito complicada. E aí vira o ovo e a galinha, né? Porque é, tá gordo já fica flácida a, a parte respiratória e a pessoa tem dificuldade para respirar. A pessoa tem dificuldade para dormir. Ela começa a fazer apneias muitas vezes, né? Que é suspensão diária ela acorda para respirar. E o corpo manda ela acordar para ela poder se socorrer. E aí ele tem sono muito ruim. Outra coisa que a gente observa, é, é quarto com claridade. Se tiver uma fresta de luz, a pessoa acorda. você não consegue trocar persiana, nananá, põe máscara para dormir, aquelas que lacram tudo e fecha. Presta atenção se você consome muito líquido à noite. Quando a gente consome muito líquido à noite, é certeiro, você vai acordar várias vezes para fazer xixi. você acorda várias vezes, você pica o seu sono. E que tem um sono muito sensível, gente... Ele vai ser muito penalizado. E se não tem outro jeito, eu brinco sempre, vai de olho fechado. E meninos ou meninas, faz xixi sentado. Por quê? Você não fica em pé acordando, mirando. Senta, faz o xixi e levanta e volta para dormir. Olhinho fechado. Se recusa a pensar em qualquer coisa e volta. A temperatura adequada do quarto, muito importante. Né? Então, vocês já viram que se vocês começarem a inserir a, os hábitos e rotinas e inserir atividade física automaticamente o sono vai melhorar outra coisa que a gente vai observar, tomo vários remédios para dormir depois que você inserir as suas rotinas é super importante que quem toma, por exemplo, é muito comum tomar Rivotril para dormir, tomar frontal para dormir né? é, e, e aí o frontal e o Rivotril eles causam dependência depois a gente não consegue dormir sem eles. Só que eles requerem um desmame progressivo. Se você parar de tomar, você fica, você fica horrorosamente acordado. Fala. A Sandra colocou que ela malha demais à noite. Ela faz crossfit no Ah, então é isso. Nem com exercício eu durmo. Então é isso, querido. Então, você já explicou. Ah, dependendo do tipo de atividade física... vocês falarem para eu poder falar. Dependendo do tipo de atividade física... Você receta a computadora e você acorda. Atividades aeróbicas intensas despertam a gente novamente. E comprometem muito a nossa qualidade do sono. Talvez você vai ter que diminuir a intensidade. Fazer atividade de força e menos atividade. Aí você tem que observar você muito mesmo. Observação, gente. Eu, por exemplo... Eu, se eu malhar musculação, eu durmo. Se eu fizer aeróbica de alto impacto, eu acordo. E eu sou modelo padrão. Mas nem todo mundo é padrão, não. Tem gente que se fizer força, acorda. A questão da força da maioria das pessoas é que quando você faz força, você esgota a sua energia, você cansa. E o tanto é até o cansa Entendeu? não tem que me esgotar mais. E aí eu faço. Não vou recetar de novo. Eu vou chegar, vou tomar um lento, tudo lento, que eu cansei. E aí eu vou desligar minha cabeça, vou comer algo muito leve, para não estar em processo próximo... de acordar, e aí eu vou dormir. Tá? Ah, então, como é que é o nome dela? Alexandre, observe que, primeiro, às vezes você toma pré-treino. Pré-treino fatal pro E tem gente que toma ginseng de manhã. Tem gente que é muito sensível. Eu te recomendo remover os pré-treinos. Remover os pré-treinos. Vai te ajudar horrores. E se você mantiver essa mesma atividade sem o pré-treino, você já observa. Leva uns três dias até a baixa do pré-treino. Né? Sai na hora. Em seguida, você vai observar esse tanto de energia que você gasta. Depois disso tudo, é que você começa a pensar no volume de rotinas instauradas, no, no, no quantidade de medicação que eu estou tomando. Então, se eu tomo inteiro, eu vou diminuir um quarto, vou tomar três quartos. Na outra semana, como é que eu estou? Ah, já estou dormindo com a meditação, com menos exercícios, sem o pré-treino. Na outra semana, tomar meio e assim por diante. Quem toma gota, tira uma gota por semana. E aí, gente, lembrando que se você toma 20, de 5 para baixo, é super difícil. Se você toma um comprimido, o último um quarto, vai levar muito tempo para tirar. O que é muito tempo, Cláudia? Eu vou estar tá tomando na dose final, eu vou ter que levar. Tanto que assim, quando você atinge metade da dose, é o dobro do tempo para você. Dá uma suposta, toma um comprimido inteiro. Aí, numa semana, você conseguiu tomar 3 quartos, dormiu, mil. Você... Na outra semana, você tomou meio e ainda dormiu. Lembrando que é um caso só de remédio para dormir. Ah, Marcelo pediu para avisar a vocês, gente, que o... quem está no Instagram, o Instagram encerra agora. Eu vou parar de falar. O Instagram encerra. Em seguida, a gente vai recomeçar a outra. É só acompanhar no Stories que eu vou retornar, tá bom? Você já quer fazer isso, então, de uma eu juro que eu não vou falar nada. Tá quietinho? Vamos? Então vamos dar um segundinho para todo mundo me achar aí de novo, né, gente? Então... Vamos ver como é que é a questão da gente trabalhar a nossa mente para diminuir os remédios para dormir com responsabilidade. Lembrando, gente, que eu estou falando só de remédios para dormir. Isso não vale para tirar antidepressivo, não vale tirar coração, isso não vale para tirar remédio para o coração, não vale para tirar... Eu estou falando de tentar controlar o meu... Então, se eu tomava um remédio inteiro... Tem gente que toma dois... Toma o rivotril e toma o indutor de sono. O indutor de sono é um remédio que você tira com muita facilidade, tá? É o mais fácil de tirar. Uh, porque ele só só derruba a chave. Então basta você não tomar, que você não vai derrubar essa chave. Uh, tem muitos estudos associados à perda de memória em indutores de sono. Perda de memória de alguns tipos de prazo para dormir. Então, a gente deve tomar o mínimo, né? obviamente, e obviamente todo mundo quer lutar para ter uma doença, ou com a menor, ou com o maracujá natural que ajuda, é... né? Então se eu tomo um comprimido, estabeleci minhas rotinas, voltei minha atividade, diminui os excitantes, diminui os termogênicos, diminui os pré-treinos, tudo isso é muito excitante para impede a nossa mente de desligar, ela recebeu um comando de ativar e aí eu fico muito químico, desajustado. Eu tomo um pré-treino para me excitar, e em seguida eu tomo um, uma paulada para desligar. Não a mente que aguente tanta artificialidade. Então é melhor eu ter uma, uma menor performance no meu treino e deixar, por exemplo, para tomar o termogênico ou o pré-treino num sábado que eu treino de manhã, porque eu já gastei ele até dormir. Mas tomar um termogênico no fim do dia, mói a nossa comida não deve fazer, tá? Então, se eu tomo inteiro, eu vou passar uma semana inteira, vou tirar um quartinho só, vou comprar um cortador de cápsula, de comprimido, que ele é mais eficaz nesse aspecto. Aí eu vou tomar três, três quartos. Na outra semana, eu vou tomar meio. Quando eu atingir metade da dose, já é mais difícil. E aí eu passo a tirar a cada duas semanas. Então, se eu tenho meio, eu vou tomar... Para eu passar de metade para um quarto, duas semanas. E o último quarto, gente, não é uma tarefa. Esse último quarto, eu brinco, você vai picar ele em pedacinhos. E vai tomar uma lasquinha, outro dia outra lasquinha, outro dia outra lasquinha. E ainda vai enfrentar um pouquinho. De... Tem que ter enfrentamento nesse momento. Em seguida, você vai tirar uma lasquinha, um dia não. Uma lasquinha, um dia não. Uma lasquinha, um dia não. Uma lasquinha, dois dias não. Uma lasquinha, dois E assim por diante. Até que você vê que você dormiu. Nesse momento, você não precisa. É nesse sentido. Cláudia, de vez em quando eu fico aflito Cláudia, mas mesmo assim, eu gosto de ter um backup para dormir. De que forma eu posso me ajudar? Gente, existem algumas medicações naturais extraídas de maracujá. De formas mais potentes. Né? Elas têm ajudado muito os meus pacientes. Eu não recebo absolutamente nada em relação a isso. Né? Eles têm se dado bem com o e têm se dado bem com o Sintocalme. São dois laboratórios que potencializaram a, a passiflora encarnata, que é o princípio ativo do maracujá. Eles costumam ajudar nessas transições. Né? E num momento que eu fico um pouco aflito para dormir. Tá? É só o maracujá, não gera dependência, não se sente... Sentimos... Ah, e assim... A gente não deve aceitar como regra de vida tomar remédio, deve lutar para dormir. A gente deve lutar para estabelecer rotinas, lutar para achar a alimentação correta, lutar para não fazer exercícios, achar o equilíbrio do nosso corpo. E a partir do equilíbrio a gente vai conseguir. Tem ninguém que não... Agora, excesso de peso? Promete Muito. A primeira coisa, nós já vamos falar de alimentação, nós já estamos falando aqui. De uh, rotinas e hábitos que vão ajudar em atividade física que... e não se entorpecer de lixo em rede social. E já já a gente vai chegar no que tem sido. Tá. Alguma dúvida até agora? Alguma colocação de vocês para eu achar aqui para onde que eu vou agora dentro das minhas tarefinhas que eu executei para vocês? Eu dei uma brifada para não esquecer de falar nada para você. Falei da meditação. Isso. Na mesma hora de acordar, desligar o celular. Isso. A ah, hidratação, gente. Anotei aqui para não esquecer. O nosso corpo, gente, é em sua absoluta maior parte água. Então, você imagina: se o corpo tem de 10 partes, 9 de água, imagina se ele pode ficar sem água, imagina o que representa para um corpo que precisa de água para todos os seus processos, em sua maioria celulares, você ficar deserto lá dentro, isso compromete seu fígado, seu rim, seu pâncreas, sua limpeza, seus processos, desidratar é uma loucura. Não é possível que a gente não... A gente tem que medir a água que a gente tem. E a gente deve tomar 2 litros de água, pelo menos, por dia. Qual o de 2 litros? É 2 litros. Como é que eu vou fazer? Eu vou medir em garrafinha. Tem gente que tem uma garrafa que carrega duas garrafas de 1 um litro. Tem gente que carrega 4 garrafinhas de meio litro. E essa água vai ter que ser... To... Ah, não tô com sede. Problema seu, vai beber assim mesmo. Tem gente que sente nenhuma necessidade de água. Não importa, o seu corpo precisa, independente de você sentir. Então você tem que ingerir esse volume d'água. A água melhora os processos, faz as limpezas dos poros da pele, a limpeza dos intestinos, a urina, tudo isso é dependente de água. A faxina celular é dependente de água. Então, nós precisamos muito de água. Não beber água não é uma qual que é o único jeito? A água tá na nossa frente. É o único jeito. A mão. O tempo todo. Água no carro, água no ônibus, água no metrô, água no escritório. Água. Água na bolsa. Tô fazendo nada, vou beber água. É isso. Cláudio, eu não suporto água pura. Pinga limão, pinga adoçante, faço suco, tipo suco de acerola, suco de maracujá, nada de açúcar. Suco de maracujá, adoçante. Que adoçante, Cláudio? Vou tomar veneno? Não. Vou tomar ciclamato e sacarina? Não. Potencialmente cancerígenos e comprovados. Vou tomar sucralose? Posso. De longa jornada ela vai me causar um resíduo? É, mas é infinitamente melhor do que eu tomar ciclamato e sacarina. Tomem cuidado na hora de comprar sucralose. Tem muita enganação. Às vezes, olhem os rótulos. Tem assim, a adoçante com sucralose. É, é mentira. É fria. É veneno, um tantão de veneno com um pouquinho de sucralose. Então a sucralose ela precisa ser pura. Atenção, prefira gotas. Porque Quem é intolerante à lactose, o saquinho, todos os sachês de adoçante são isso aqui de sucralose e o resto para fazer volume é, é lactose. Lactose é um recipiente mais barato que existe no laboratório. Se você for mandar, isso eu recomendo a você, você vai mandar aviar remédios em farmácia de manipulação. Diga, não coloque sucral, não coloque lactose. Se você não falar isso, vai colocar. Tem substituto? Tem, tem o chamado talco farmacêutico. Ela vai tirar a lactose e vai botar talco farmacêutico. Às vezes você está tomando um monte de cápsula que o médico te mandou e está lotado de lactose. Então, atenção! Diga o tempo todo, porque a, as cápsulas são o princípio ativo e tem que completar o resto da cápsula. Esse resto da cápsula é o que a gente chama de recipiente, o pozinho que complementa. Eu tenho que dizer por favor, não ponha lactose. Lactose não faz bem para ninguém. Então, eu peço principalmente para quem é vale. tá bom, né? SDR. tem alguma indicação de sucralose sem lactose para falar um pouco mais da estévia a estévia pode gente, eu não falei da estévia porque estévia natural é muito bem vinda a estévia eu não falei porque, porque a maior queixa que eu tenho é do resíduo de língua da estévia e, e só por isso que eu não falei né? uh, mas se você suporta a estévia toma estévia, né? estévia é plantinha eu tomo eritritol é o meu atual hoje né? Eu, eu tomo sucralose se tá fácil pra mim, mas eu gosto de pozinho de eritritol. Eritritol é uma substância não química que não gera resíduo e que tem um, um volume de uso igualzinho ao do açúcar. Você não tem que ficar pondo menos, gastando mais, gastando menos. O eritritol ele é igualzinho ao açúcar refinado, ele parece um açúcar refinado. Você deve procurar o refinado, que tem um que tem... parece granulado e não é gostoso, para na nossa língua. E com eritritol eu consigo fazer sorvete, com eritritol eu faço... Se eu tiver que fazer um bolinho de farinha de amêndoas, eu uso. Se eu quiser fazer sorvete, eu uso. Se eu quiser fazer uma caldinha derretida para pôr alguma coisa, eu uso. E ele não tem resíduo na língua. Cláudia, onde você compra eritritol? Eu compro eritritol no Mercado Livre. Porque eu compro de saco. Aliás, gente, castanha de saco, eritritol de saco. Não compre em mercado, é caríssimo. Não compre em zona cerealista, é caríssimo. Se você vai fazer uso, compre já um quilo, dois kg, três quilos. Kg, kg. Parcela lá e usa baratinho. Um tantinho assim que você compra no mercado, você compra um quilo no mercado livre. Que é o quê? São grandes lojistas vendendo em volume maior, tá? Então, eu sempre vou lá. Vou nos reviews, vou no que eu, no que eu comprei. Se quiser, me perguntem, eu mando para vocês. não ganho nada com isso. Vivo vasculhando o melhor que tenho, que me atende. Ó, no sentido de entrega e qualidade. O tá? uh, que mais que ela me perguntou? Ah, a respeito de sucralose. Eu, eu gosto do sucralose linha. Eu gosto, aquele bojudinho. E tem aquele outro sucralose que você compra. Que é aquela garrafinha. Esses são puros. Sucralose pura. É, Esqueci a marca. E sucralose pura. E eu não compro de sachê. Sachê tem lactose para quem é intolerante fatal. Quem gosta de stevia pode usar. Eu tenho dificuldade com a stevia, eu sinto muito resíduo. E eu não consigo cozinhar e ficar gostoso com o stevia. E eu gosto de fazer todas as alternativas. Eu faço sorvete sem leite e com eritritol. Eu gosto de fazer um bolinho de vez em quando de farinha de amêndoa com eritritol. Então, eu prefiro usar o eritritol, tá? Mas é uma preferência. Minha e é uma preferência internacional também. Cuidado com quem usa xilitol. Xilitol foi usado pela gente por um tempo. É, depois a gente descobriu que o xilitol de longa jornada, ou em volumes maiores, causa muitas descargas intestinais. é muito desagradável, mas é de soltar mesmo. E o xilitol, ele é tóxico para pet. Então a gente às vezes vai dar uma coisinha que a gente fez para o pet, e você envenena o seu pet, é caso de óbito, então. Então, não, quem tem cachorro em casa, ter xilitol não é uma opção. E você esquece, dá. Então, muito cuidado com receitas que tenham xilitol. Troca por eritritol, troca por stevia, troca por outra coisa que você gosta. Tá Mais alguma perguntinha aí? Eu tenho? Então, já falei da água. Já falei da sucralose e do eritritol. Gente, embutidos de salsicha, conservantes, corantes não comida congelada não comida congelada no vá não prefira comida que você Cláudia mas eu trabalho o dia inteiro Cláudia mas como que eu vou fazer gente organize-se saladinha né investe na lavada, não tem dinheiro lava você mesmo e investe no secador de salada isso é uma coisa que vale a pena né? vem a saladinha você lava ela folha por folha compra as gotinhas, tem que comprar as gotinhas né? você pinga as gotinhas na água, deixa as folhas lá, é fácil de final de semana gente. folhinhas de molho né? em seguida eu lavo e giro no secador de, de salada gira, gira, gira, gira. Ela, ela tira a água completamente. Aí o que que eu faço? Põe uma vasilha grande assim, põe papel toalha, salada, papel toalha, salada, papel toalha, salada. Gente, dura, fresquinha, assim, inteiro. Desde que ela tenha sido bem sequinha. Eu, eu compro rúculo, eu compro alface crispa eu compro outra alface, eu compro, ralo de minha deixo tudo organizado. E, e eu utilizo muito quinoa. Né? quinoa é caríssimo no mercado só quem desse tamanho assim os caras querem 20 pó. eu compro de quilo no mercado e um quilo eu pago o mesmo tanto que custa 180 gramas no mercado então a gente tem que buscar substituições possíveis, quinoa tem proteína né? para quem é vegano é uma boa substituição você não pode ficar comendo de balde né, gente? você vai comer uma colher ou uma colher de sopa cheia de quinoa é isso e quinoa é calórico, mas ela tem proteína. Então, às vezes a pessoa tem fome comendo salada. Mas quando ela põe uma quinoa, a quinoa dá uma sustentada. Por quê? Porque a proteína, quando ela desce para o nosso estômago, ela ativa a leptina, né? Que é uma substância que nos dá saciedade, que deixa a gente com a sensação de cheio. E isso ajuda muito. Quando não tem nada de proteína, você tem fome. E daqui a pouco você tem fome de novo. Então é super importante. Então, deixa eu ver se falta para mim falar da alimentação. Eu acho que é isso. O resto. E depois eu vou falar dos relacionamentos por último. Tá bom? Então, vamos lá, gente. O que nós sabemos? Todo mundo vivo aí? Beleza. O que nós sabemos a respeito da ciência? A ciência comprovou para nós a respeito de alimentação e sintomas de depressão e ansiedade. Alimentos diretamente relacionados a aumento de sintoma. Aquilo que se eu comer, eu vou fritar. Comeu, você vai achar ansiedade. Comeu, você vai exacerbar sintoma de depressão. Vai aumentar. Assim, claramente estabelecido na ciência. Açúcar refinado, açúcar demerar, açúcar qualquer, açúcar açúcar diretamente jogado em comida, bomba de refrigerante, suco de caixa, aqueles néctar de fruta, cilada, roubada, é lixo com corante e uma, uma pasada de açúcar, só te lasca. Cláudia, mas suco concentrado de uva, gente, fruta tem açúcar, uva é a fruta mais, das que mais tem açúcar. Eu falo, eu tô healthy, tô saudável. Compre um suco concentrado de uva e tomo um copo de 200 ml. Meu, é melhor pular da ponte, meu, vai dar na mesma. Então, mas Cláudia, o que, que eu vou beber? Você bebe água, água com limão, suquinho de acerola, suquinho de maracujá. É, bebo muita água com, com limão. E para variar, eu gosto de água com gás. Eu tenho água com gás e limão. Gosto muito, me dá uma sensação de refrescância. E aí, eu pingo meu limão lá, ah, eu nem ponho adoçante, só gosto da água com ela ajuda na digestibilidade, porque um pouco de ácido. na minha casa não tem suco de caixa. Na minha casa não tem refrigerante. Na minha casa não tem gente, não tomem refrigerante. Lixo, lixo, lixo. Bebe água! É bomba de conservante com bomba de corante com toneladas de açúcar. Não, mas eu tomo diet. É o que mais falam pra mim. Não, mas eu tomo diet. Gente, você tá tomando todo químico. Você tem que pegar Coca-Cola, diet, você limpa azulejo. Tira o lodo do azulejo que faz dentro de você. E por que você tem que tomar isso? E Coca-Cola é extremamente viciante. Extremamente. Agora, você consegue limpar a sua rotina de lixo? Não tem que tomar refrigerante. Eu tomo água. Eu não tomo chá gelado se eu preciso de alguma coisa. Eu encontro chá gelado, adoçado, uh, zero. Eu encontro se eu preciso tomar alguma coisa. Né? Eu sou da água. Eu vou dar água e fico feliz da água. Né? Qualquer lugar. Você vai no restaurante? Água. Né? que eu tiver que parar por alguma coisa, água. Água com limão. Tá? Uh, refrigerante? Não. nectar Não. Suco concentrado? Não. O uh, que mais que eu separei para falar com vocês? Então, açúcar refinado e todos os tipos. Trigaria, pãozaria, macarronaria, batataria, puro açúcar. Tudo é açúcar. Tudo é quebrado em açúcar. Mas, Cláudia, qual que é o drama do açúcar? Quando você ingere um açúcar, gente, o alimento com açúcar, obviamente, o seu açúcar, do sangue vai subir. Como é que é regulado o nosso mecanismo de fome? Quando eu elevo o açúcar, cai o meu açúcar, eu me sinto Então, quanto mais açúcar eu vou ingerir, mais fome eu vou sentir, que mais açúcar eu vou ingerir, que mais fome eu vou E eu fico aquela pessoa faminta. Desesperada. O tempo todo eu tenho fome, eu tenho que comer, eu tô comendo o que, é que eu vou comer. Nem eu acabei de comer, eu estou pensando ovo. Isso é o que? Elevação de pico glicêmico, que é açúcar. Desorienta o nosso corpo. Cada vez que esse açúcar sobe, nós temos que produzir insulina dentro do nosso pâncreas. O nosso pâncreas fica trabalhando que tem um doente para dar conta das bombas. Detalhe. Só tenho um pâncreas, um par de rim, um fígado. A minha vida inteira. Não é difícil eu pensar que eu deveria poupar as coisas. Se eu quero durar mais tempo, que tal eu proteger os meus órgãos de hiperfunção desnecessária? Não é? E aí a pessoa vai reclamar lá na frente que ela ficou diabética. Gente, eu consumi açúcar a vida inteira. Tonelada de açúcar. Meu pâncreas produziu insulina para dar conta desse. Dentro do meu corpo. Produziu. Chega uma hora que. Gente, o órgão abre o bico, o coração abre o bico. De tanto carregar. De tanta gordura nas artérias e o coração tem que ter força para bombear o sangue em espaço pequeno, que o espaço é assim. O coração é uma máquina que faz força para o sangue correr. O corpo todo. Né? Menores e menores entradas. Faço força, faço força. Aí eu como gordura, como gordura, como gordura, eu vou encher. E a luz que a gente chama, que é o buraco por onde faz, a luz diminui. E o meu coração tem que dar conta de bobear o sangue, porque o sangue que está no meu coração tem que chegar no meu pé, tem que chegar na minha cabeça. Em extremos. O que esse coração faz? É super exigido, bombeando loucamente, para ter que passar numa largura menor, numa luz reduzida pela gordura, é o colesterol. O que, que acontece? Eu sobrecarrego. Começa os rolos. Aí eu começo a ter hipertensão, aí eu começo a me mal, O eu começo a ter falhas no meu coração, começo a experimentar ritmias. Por quê? Porque o meu coração é uma bomba que vai bater da hora que eu nascer até a hora que eu morrer. Você já pensou? é bizarro você? Da hora que você sai da sua mão. Pra, não, muito antes, no útero da sua mãe, o coração está batendo. Muito mais louco do que eu falei. O seu coração está batendo desde a hora que o seu órgão é constituído. A primeira coisa que a gente vê no trans... Até a hora que você morrer, gente, é o mesmo órgão. Tem que cuidar bem dele, a gente só tem ele. O coitado se lasca lá o tempo todo. Então, eu não posso comer gordura ruim, Agora, nós descobrimos, e a ciência descobriu, que o vilão não é a gordura, o vilão é o açúcar. O açúcar a coisa que mais danifica a gente. Né? E, inclusive, nós temos é, estudos comprovados de excesso de açúcar e carboidrato, que é quebrado em açúcar, pãozaria, macarrãozaria, e aumento de incidência de câncer. Nós temos é, excesso de alimento processado, comida congelada, corante conservante, excesso de corante conservante, é, absurdo lidando com o nosso corpo e uma inferência indireta, eles não conseguem provar por direto, nem de linha de tempo, em aumento de demenciações do tipo Alzheimer e outras, uh, não associações em relação a mal de Parkinson. Então, nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos de coisas mudam ah, mas eu tenho 50, eu também pode mudar ah, mas eu tenho 30, muda, eu tenho 70, muda que interessa que idade você tá mude Cláudia, eu fumo primeira coisa estabeleça hábitos, primeira coisa estabeleça as rotinas primeira coisa, vá malhar perca o seu excesso de peso todo mundo tá cheio de banha queimar banha Vamos conseguir dormir no horário correto? Vamos regular a alimentação? Que eu ainda vou falar mais dela. Depois disso tudo, você está totalmente capaz de remover esse cigarro. Mas se você tentar te dar o um cigarro gordo, plácido, tudo bichado, sem dormir, qual a sua chance de sucesso de uma nicotina que te causa uma dependência absoluta? Outra coisa, cigarro eletrônico. Gente, cigarro eletrônico... É banido nos Estados Unidos por morte específica. As pessoas morrem. E aqui sendo vendido do jeito que está sendo vendido. Então, é um perigo. Não se sabe que nível de substâncias estão incluídas no cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico não é uma opção. Cláudia, eu gostaria de fazer alguma coisa em relação ao meu cigarro, mas eu não gostaria de parar, que eu não dou conta ainda, porque eu estou flácido, estou gordo, estou comendo errado, não estou dormindo, estou bichado. Primeiro ordena, gente. Depois existe da cabeça coisa O que, que eu posso fazer? Eu posso tentar contar, começar a contar no número de cigarro, como no meu como no meu dia Se eu conseguir tirar um cigarro por dia, já vou ter feito um grande benefício. A oralidade, outro dia a gente combina de conversar, que eu sou especialista em dependência química, oralidade e a relação com a nicotina são coisas difíceis. Mas se eu tirar um cigarro por dia ou um cigarro por semana da minha rotina, vai chegar uma hora que eu vou estar com quase nenhum cigarro. Associação clara entre fumo e câncer de pulmão. Clara. Quem fuma a vida toda vai encontrar problemas pulmonares gravíssimos, câncer e enfisema pulmonar e tudo mais. Não é assim pode ser que? Não. Vai ter relação direta. OK? Então vamos tomar cuidado o cigarro sai depois que eu organizo toda esta coisa que a gente tá conversando. Aí eu tenho condição de lutar para ficar sem tá? Com tudo organizado, que a luta é feroz, tá? Agora, o que mais que eu queria falar com vocês? Então, batata, pão, macarrão, fubá, bolo. Aqueles bolos, gente, que a pessoa quase se mata. Não, gente. Outra coisa, McDonald's. Bob's, Burger King, Subway, Ragazzo e muitas outras coisas. Não. Eu consigo comer salada lá. É que Donos agora criou uma salada que é um delícia. Que é o que eu e o Marcelo. Água com gás e salada. Ela é excelente. Você pode escolher, por exemplo, dois ovos ou três ovos. Ou mais de salada. Ou um pouco mais. Você escolhe uns adendos no seu nos seus toppings lá e, e a salada é muito gostosa a folha foi fresca, ou seja você consegue chegar lá e não comer lixo agora se você sofre por atração de lixo, nem entra você entra pra comer a salada e sai comendo um big, tudo, x e isso bacon, não, nem entra você não consegue lutar contra evita, fugir é nobre fuja, tá? É, lembra sempre meu corpo é lixeira minha mente lixeira? Eu estou disposto a aguentar a ansiedade que isso vai me causar? Estou disposto a lidar com a ansiedade leve e moderada que isso vai me dar? Eu estou disposto a fritar? Eu estou disposto a ter problema de, de hipertensão e de uh, diabetes tipo 2? Se eu estiver disposto, eu vou comer esse lixo. Se eu não estiver disposto, eu vou pensar duas vezes para comer esse lixo. Primeiro mês, muito importante. Limpeza. Limpeza. Mas, Cláudia, o que você come, então? Né? Porque não pode nada disso, caramba. O que, que você come? Gente, de manhã, é uma... eu vou falar primeiro dos jejuns e do papel importante do jejum, tá? Já está comprovado na ciência, primeiro, de comer de três em três horas é uma coisa alucinada de alguém sem noção e não tem nenhum estudo de ciência foi uma mentira inventada pela indústria alimentícia. Não tem nenhuma justificativa para você alimentar um corpo de três só Nós não temos processos digestórios, nem gastos energéticos suficientes para a gente ingerir comida de três anos. O corpo não precisa. E a gente sobrecarrega órgãos. O pobre do estômago trabalha 24 horas por dia. Porque quando ele está acabando a digestão, você mete outra coisa para dentro. Você está acabando a digestão. Então, o pobre do estômago não consegue fazer sua faxina e seu descanso. O tempo todo ele está digerindo as coisas que você está mandando. Então, o que, que eles descobriram? Ah, vocês, vocês devem estar tá vendo, intermitente fasting, ou jejum intermitente. É né? claro, gente, que tem os seus excessos, tem os seus exageros, mas tem um bom senso. O que ficou comprovado? E quando você fica um tempo sem se alimentar, ah, o seu corpo... Entende isso, obviamente, como uma não sobrecarga de órgãos. E a não sobrecarga de órgãos é entendida como, de, de médio prazo, rejuvenescimento. Tá é legal? Eu, meu, a minha idade é medida pelo desgaste dos meus órgãos. Certo? Aí pela minha condição física. É assim que a minha mente entende a idade que eu tenho. Pela limitação que eu tenho. Eu estou gordo, eu me sinto mais velho, meu corpo se sente mais pesado, eu me locomovo de outro jeito, os meus órgãos estão desgastados, tudo vai contando da, da minha idade molecular, celular e do meu entorno. Então, quando eu faço uns momentos de jejum, este meu corpo para de digerir. E para de jogar açúcar, levantar açúcar, fazer digestão. Eu, eu sossego os processos biológicos. E o que está que comprovado, além da longevidade? Extremo bem-estar e clareza mental. Vocês vão notar, se seguirem e resolverem corajosamente melhorar o jeito de cuidar de vocês mesmos, que a hora que a gente tira o açúcar completamente, bomba de suco, esses refrigerantes, o bem-estar de uma clareza na mente, nunca mais se ter comigo. Ah, Cláudia, mas depois de um mês, pode comer uma pizzinha no final de semana? Pode, gente. Ninguém vai morrer. É, mas esse primeiro mês é um mês que eu tenho que me preparar e tenho que limpar o corpo. Porque eu vou sentir um bem-estar mental ao estabelecer as minhas rotinas de direito, e vocês depois vão me contar no grupo. Gente, é muito... Eu não ouso comer, porque o meu bem-estar e a minha clareza mental compensam. É vontade estranha. Hoje eu nem tenho muito mais. Eu me sinto tão bem que quando eu olho para aquilo, me lembro do quanto eu não me sentia bem. Então a minha mente rejeita. Eu nem passo vontade, tá? Agora, trigo. Como trigo? Não. Quando eu vou comer trigo, eu como trigo de fermentação natural. Ou seja, lento. O que a gente sabe do, do trigo de fermentação natural lento? Trigo de mais de 24 horas fermentando, quebra o glúten. O glúten é o responsável por fazer esse pão uma coisa tão maleável. Mas o glúten inflama os nossos, o nosso estômago, conhecidamente. Então, quando você pede uma pizza que tem um pouquinho de coelho... Ah, adianta comer integral? Não, não adianta comer integral. Trigo do mesmo jeito. Ah, estou comendo toneladas de cereal? De trigo. Isso não é saudável. Tá? Então, o que, que você vai fazer? Limpar. O que, que você vai comer? Você vai comer salada, você vai comer peixe o máximo que der. Isso inclui atum de lata com água, delicioso. Você põe cenourinha ralada, você põe tomatinho, você põe fruta de baixo índice glicêmico. Você vai picar um morango, você vai picar... Se não for fazer uma coisa muito restritiva... Você pode fazer uma saladinha que tem uns pedacinhos de kiwi, tem uns pedacinhos de maçã, você tem muito mato de todos os tipos. E aí você faz um molinho de, de aceto balsâmico com vinagrinho. No outro dia, você pega uma maionezinha que não com ninguém, que é uma gordura boa. Misturo com um pouquinho de ketchup zero, linha que existe, Faça um molinho, ponho de novo, então varia os sabores. Um dia, eu, sou, eu, eu como carne, gente. Então, quem não come, tem a opção de comer a quinoa, tem a opção de comer ovo. Eu como carne. Então, eu como mais peixe porque é natural para mim, meu corpo reage melhor para trabalhar. Mas, no final de semana, minha cabeça pede alguma coisa. Então, gente, essas são algumas saídas que são importantes pra gente cuidar da nossa rotina. Né? O que mais que eu tenho que te falar? Acho que é mais ou menos isso. Então, ah, ao jejum que eu vou terminar agora falando do jejum. Em relação do jejum, o que é que a gente sabe? Por exemplo, tem gente que janta e vai muito bem depois do jantar até o almoço. Tem gente que vai super bem, que faz zero questão do café. Faz super bem essa externa. Corpo limpa, filtra, se arruma, a digestão descansa. De o intestino também descansa, porque ele não está, tem o tempo todo produzindo, volume, grandes de fezes. Então, assim, é, você vai sentir muito bem-estar. Tem malha de manhã, tem que experimentar. Tem gente que precisa comer, tem gente que faz ginástica em jejum. Pior do que se tiver. Quando come, não se sente bem, se sente pesado, se sente enjoado, se sente... a comida volta. E se levanta em jejum, bebe água e vai malhar, sente super bem, vai comer depois de malhar. Então, a gente tem que examinar a gente mesmo nas propostas que são possíveis para nós. Eu, por exemplo, opto por tomar café e eu opto por não almoçar, eu me sinto muito bem. Eu tomo café e depois eu vou comer a hora que eu acabar, né? E eu me sinto muito bem, eu vou comer lá. Então, minhas refeições são essas, eu vou almoçar, vou, comer, vou tomar café da manhã, eu como ovo, como pão sem trigo feito em casa, tomo uma vitamina com leite vegetal, feito em casa, e abacate, que é o nosso amigo universal, né? E alguns pozinhos, põe um colágeno, umas coisas, outra hora eu conto também. E, e é isso. Depois eu vou beber água, vou beber chá, e aí se eu tiver alguma vontade, necessidade, que nem é fome, necessidade de mastigar, eu vou comer castanha de caju, vou comer castanha de pará... E vou me hidratar. Meu corpo já tá completamente adaptado, gente. Se eu comer, eu não me sinto bem. Eu trabalho o dia inteiro, me dá sono, me dá digestão, me dá preguiça. Eu me sinto uh, pouco animada. E aí eu vou super bem. E aí, quando é depois que eu termino tudo, eu vou comer uma salada com atumzinho e tudo mais. Gente, é isso. E eu como muito bem, eu vivo muito bem. Final de semana, eu vou mudar minha rotina? Não, eu tomo café e depois vou comer depois. Não tem porque eu me entro de comida se durante a semana. Agora, treinei super forte, treinei muito, pode ser que eu precise almoçar. E zero problema. Se o meu corpo está pedindo, eu só estou sentindo necessidade, eu antecipo essa salada e como essa salada mais cedo, três, quatro, a hora que eu quiser. Não é esparta, não é escravidão. É escutar o meu corpo, respeitar o meu corpo e não super alimentar o meu corpo. né? Então, gente, essas são algumas coisinhas que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha servido para vocês. Uh, o Marcelo deve ter colocado o link do nosso grupo aí, Marcelo. Nós temos um grupo, né, que a gente criou agora, pra gente caminhar junto nisso, trocar ideia, uh, estimular vocês, a gente caminhando junto, estimulando que vocês estão conseguindo, reduzindo as coisas, organizando rotina. É importante que a gente tenha, que a gente poste coisa, até pra gente saber o que mais vocês querem que eu fale, de que tipo de assunto, dessas coisas, aprofundar em algum tipo de assunto. Eu vou em busca para trazer para vocês. Eu acho que é de grande repercussão sobre a vida. Ajuda muito a nossa saúde. A nossa cabeça limpa, pensando bem. É uma alegria. O intestino funcionando bem todo dia. Estômago não queimando. Pele boa. Né, gente? Só coisa boa. Sem bomba de açúcar. Sem excesso de insulina. É, você, você fica bem. Você se sente leve para viver. E a cabeça agradece. O Marcelo vai postar para vocês aí o link, que é o link que vocês podem entrar no grupo, e aí vocês têm contato com a gente, a gente pode conversar, trocar filhinha. Primeiro é um grupo que a gente está organizando vocês para que é, consiga postar coisas para vocês, é só de conteúdo, e depois, se vocês se interessarem, a gente faz um grupo com interação com vocês. Além disso, gente, eu tô aí, no Instagram, no Facebook, inbox, fiquem à vontade, me perguntem o que vocês quiserem, eu vou respondendo na medida dos meus intervalos. eu estou aqui para isso, que eu puder ajudar vocês no sentido de estruturar uma rotina saudável, contem comigo, eu tenho imenso prazer e saber que eu vou ter um monte de mentes claras e todo mundo dormindo bem por aí. Sim? É o um motivo da gente estar aqui agora. Queridos, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Né? Falei mais que o homem da cobra. Outra hora a gente vem para falar sobre... Detox das, dos vínculos e das relações emocionais, eu acho que isso dá um assunto bem legal também. Como que a gente olha a relação que eu tô, se ela é boa para mim, se o outro tá satisfeito comigo, se eu tô feliz com o outro, se a gente conversa sobre isso. eu me tornei depois que eu tive filho? Eu acho que são conversas muito interessantes, que reflexão. E a gente, então, evolui junto. Grupo, enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto... enquanto humanidade. Sim? Queria agradecer muito a presença de vocês, a participação de todos, vocês participando e tentando encontrar um jeito de viver melhor. Sejam autores da sua saúde emocional. Cuidem de vocês, não sejam lixeiras de vocês mesmos. Cuidem com carinho, nós só temos isso aqui. Né? E isso é muito importante. Tudo bem, hein, Marcelo? Então, queria agradecer a presença de todos. A gente se vê aí a qualquer momento, a qualquer hora. Uh, querendo outros temas, surgiram outros temas, tá? Tendo dúvidas, perguntem. Eu volto aí em, lá, em alguns stories nos meus intervalos e vou respondendo para vocês, que eu acho que é mais fácil também. Porque cada um acessa como pode. E a gente combina o um outro dia de eu voltar para falar sobre a questão de vínculo. O que é o mais importante no nosso vida são os vínculos. Né? Então, Beijo pra vocês e até a próxima!